Olá estudantes, tudo bem? Hoje nós vamos estudar pesquisa acadêmica, fontes de acesso ao conhecimento científico. Tem essa palavra muito importante chamada fontes, que seria isso então. O ciclo do conhecimento científico é, ele avança sempre que somos capazes de avaliar as teorias existentes, que procuram explicar como o mundo funciona. Desenvolvemos hipóteses, lembram que nós falamos na outra aula as perguntas, que exploram ideias novas ou alternativas. Testamos essas hipóteses, ou seja, nós resolvemos essas perguntas, observamos os resultados e voltamos a avaliar a teoria de partida para validá-la, aprimorá-la ou descartá-la. Porque as teorias, ao longo do, do tempo, nós falamos muito em verdades. Então, essas teorias como verdades. E aí, nós vamos aprender que as verdades, elas não existem. Verdades absolutas. Por quê? Como o conhecimento científico, ele vai avançando, então, o conhecimento, ele vai sendo construído. Não é que aquele científico, aquele científico mentiu lá atrás. Não, é porque ele teve acesso àquele conhecimento. E que ele vai sendo, após descobertas, análises, vai observando que aquela verdade absoluta que foi dita lá atrás não existe. Por isso, na história, nós falamos isso. Então, o conhecimento científico, ele tem esse sentido de construir essas análises, essas reflexões ao longo do tempo, no sentido de construir um novo conhecimento. Vou colocar aqui entre aspas, por quê? Porque aquelas verdades que foram faladas lá atrás, que eram absolutas, elas vão sendo desconstruídas a partir das nossas hipóteses, ou validá-las. Olha, aquilo que aquele cientista lá atrás falou, é verdade, olha aqui. Até hoje, nós podemos comprovar através do conhecimento científico. Nós conseguimos testar e provar essa teoria. Então, é importante vocês terem esse conhecimento de que o conhecimento científico, a pesquisa científica, ele tem esse papel fundamental para o avanço do conhecimento. As nossas pesquisas, elas podem ser divididas em funções de tipos de fontes e dos ambientes, dos locais em que são coletados. Quando nós falamos de fonte, nós vamos lembrar daquele pocinho lá que mina a água, né? Então, o que, que acontece? Essas fontes é onde o cientista ele vai beber, onde ele vai buscar esse conhecimento. E eles podem ser documentais, como pesquisas bibliográficas, lembra que nós falamos na aula passada? Todo aquele conhecimento que já foi escrito, aquelas fontes históricas, vamos lembrar lá da antiguidade, né? que eram as pinturas rupestres, aqueles artefatos que tinha dos indígenas. Então, nós vamos buscar nesses documentos antigos, ou documentos atuais também, tá? porque nós temos a história do tempo presente. Nós também vamos para a pesquisa de campo, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu realizei uma pesquisa de campo. Como que foi isso? Eu viajei o estado de Mato Grosso do Sul entrevistando mulheres, conversando com mulheres, construindo uma pesquisa, gravando a fala dessas mulheres, fazendo uma análise junto com o conhecimento documental e fazendo essa análise. Então, esse campo, os arqueólogos fazem a pesquisa de campo, os etnógrafos, antropólogos, os, uma variedade de cientistas, eles vão buscar esse conhecimento no campo, tá? Ele pode ser esse campo, quando nós falamos em vários eh, locais para buscar essas respostas. E também nós temos aquele conhecimento também em laboratórios, né? ele tem uma característica muito específica, muito distintas, né? nós vamos pensar lá nos, é, no, nos, nos achados né, arqueológicos, que vai analisar um exemplo quanto a datação de um fóssil, então, ele precisa de um laboratório, precisa do carbono 14, para descobrir quantos anos aquele fóssil tinha. Então, pode ser também dentro desse laboratório. Os, os historiadores como um todo, que vocês serão logo em breve, então eles utilizam dessas várias fontes, desses vários locais para explicar, para analisar determinada temática, determinado conhecimento. E agora, na nossa atualidade, nós temos uma ferramenta extremamente importante que é a pesquisa na internet. As pesquisas na internet têm um papel muito importante porque muitos documentos nós podemos acessar de nossas casas, de locais com o próprio smartphone, nós conseguimos acessar esse conhecimento. Nós temos museus, nós temos uma série de de acesso para o conhecimento em locais como a internet então temos documentos fotografias cartas registros todos digitalizados e disponíveis para nós pesquisarmos moedas antigas então tudo que vocês imaginarem hoje a internet ela é uma grande aliada dos pesquisadores e-books, né, nós temos aqui no nosso UFMS uma variedade de e-books, olha como isso nos auxilia. E nós temos também, ao longo da, da, do, da disciplina, nós iremos verificar sites, blogs e tudo mais que pode nos auxiliar para esse conhecimento acadêmico. Então, o pesquisador, ele vai beber desse conhecimento nesses locais que nos oferece, então, esse conhecimento. E nós temos uma palavra muito importante que vocês irão também utilizar ao longo da disciplina, de todas as disciplinas, na verdade, que é a metodologia científica. Metodologia vem da palavra método, né que é o método, cuja origem latina significa o caminho, a via para a realização de algo. Então, a toda pesquisa, todo trabalho acadêmico, ele deve seguir um método. E ele deve ser entendido como uma técnica de coleta de dados. Passível de ser analisados com metodologias de trabalho. Então, como que eu vou fazer isso? Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou analisar um livro. Então, vou pegar esse livro, aí eu vou ler e não vou fazer nada. Pode ser que esse conhecimento ele se perca, que é nossa memória... Mesmo que, que nós tenhamos memórias gigantes, né? mas o que, que acontece? Ela vai se perder. O que, que eu posso utilizar como uma metodologia ao ler um livro? Fazer as fichas ou fichamento. Então, vou escrever as principais ideias do autor. Vou colocar o nome do autor, vou colocar o ano do livro e a página onde eu li. Ali eu vou estar construindo, então, um conhecimento. Então, eu estou utilizando um método para desenvolver, para analisar esse livro. Posso fazer também uma resenha, eu vou resenhar, eu vou resumir de uma forma crítica, analítica, um texto, pontuando né, todas as questões discutidas nesse livro. Então, também vou citar página, vou usar linguajar do, do autor, vou usar citações, que depois nós iremos aprender um pouquinho mais sobre isso, citação direta e indireta, mas o que é mais importante? Eu vou utilizar um método de pesquisa para desenvolver, então, o meu trabalho acadêmico. Então, a metodologia é o um método que eu irei utilizar para desenvolver, então, o meu trabalho acadêmico. Para desenvolver uma pesquisa, eu tenho como metodologia algumas questões importantes. Eu tenho a pesquisa descritiva, é aquela que eu vou descrever os fatos. Eu vou numa igreja e eu vou descrever tudo o que tem lá na igreja. O cenário, a arquitetura, o cenário. Então, ela vai ser descritiva. tá? Então, eu vou numa praça, eu vou descrever como essa praça foi construída, em que momento histórico ela foi construída, eu vou analisar a arquitetura. Então, ela é descritiva, eu vou descrever sobre essa pesquisa. Agora não, eu vou escolher uma pesquisa qualitativa. Como seria isso? Então, eu vou mensurar dados, fontes, eu vou não apenas descrever, mas eu vou qualificar os dados, eu vou mensurar, ou seja, eu vou detalhar esses dados. Eu preciso apresentar para quem irá ler a minha pesquisa, para quem vai ter acesso ao conhecimento, todos os dados importantes que eu tenho sobre determinados fatos. Então, eu vou analisar uma sala de aula, um determinado conhecimento que está sendo desenvolvido sobre o ensino de história no sétimo ano, na escola Silvio Ferreira, um exemplo. Então, lá nessa pesquisa, eu vou dizer quantos alunos tinham, quantos professores como que era a sala de aula, o que tinha nessa sala, se tinha uma internet, se não tinha, se tinha quadro negro, se era quadro branco, se era lousa digital. Então, eu vou qualificar todo esse conhecimento. E depois, eu terei também a pesquisa experimental, que será aquela que será problematizada, então não ver a palavra né, de experimentos, eu vou fazer experimentos para ver se vai validar essa pesquisa ou não. Ela é muito utilizada em outras áreas, como principalmente na biologia, na ciência, em outras é, ciências da natureza, então, ela é muito utilizada nesses cenários. Na história também utilizamos a experimental, mas não tão como a descritiva e a qualitativa. E elas podem estar juntas, tá? Mas geralmente utiliza ou um modelo ou outro de pesquisa. É importante nós pensarmos onde nós vamos, então, beber dessa fonte. Onde estão essas pesquisas, né? Onde eu posso encontrar essas pesquisas? Então, são documentos históricos, né? Registros públicos, documentos pessoais, documentos visuais, artefatos e materiais físicos, documentos, artefatos produzidos pelos participantes da pesquisa ou pelos pesquisadores. Então, aqui são exemplos que nós temos de fontes que o pesquisador pode ter ao longo da sua pesquisa, do seu trabalho de campo. Então, são documentos importantes para o pesquisador. E a famosa, então, pesquisa na internet. É importante para vocês, porque além de vocês estarem fazendo um curso 100% à distância... Vocês utilizarão muito desse recurso e devem usar, mas usar com muita responsabilidade, porque agora vocês são cientistas e os professores de vocês vão estar auxiliando e construindo esse conhecimento. E aí nós podemos pensar também que nós temos uma palavrinha que nós vamos conhecer o plágio. Então tá lá na internet, eu posso pegar esse conhecimento está dado, está tudo feito, eu posso pegar os trabalhos prontos e está tudo certo? Não. A pesquisa na internet ela tem uma responsabilidade igual a qualquer outra pesquisa. Então tem um autor que precisa ser citado. Tenho direitos autorais, eu posso responder até judicialmente se eu plagiar um trabalho de alguém. Eu vou lá e pego e falo que fui eu que fiz. Então, não posso fazer isso. Isso é chamado plágio e é considerado crime. Eu posso responder por isso judicialmente. Então, é importante vocês terem muita responsabilidade ao fazer o trabalho. E eu tenho certeza que terão isso ao longo do, das disciplinas, do curso de vocês. Então, a pesquisa de internet, ela pode ser considerada uma pesquisa documental, pois ela é lida também como documento. Agora, qual que é a diferença? É que elas estão disponíveis online, mas pode também ser considerada pesquisa de campo, um campo agora virtual, olha que legal, né? Online ou digital. A internet oferece uma imensidão de fontes, Lembra o que eu falei para vocês? O que é uma fonte? O professor vai falar, às vezes, olha, pesquisem a fonte. O que é a fonte? Onde eu estou recorrendo para esse conhecimento? Tipos de documentos, espaços, tornando um desafio identificar e sistematizar todo esse conhecimento. Diante disso, destacamos algumas fontes e espaços mais comumente utilizados em pesquisas em educação. Então, alguns sites, não é todo local, não é todo conteúdo que está na internet que eu posso utilizar nos meus trabalhos acadêmicos. Por quê? Eu preciso saber se esse conhecimento que está sendo transmitido ele é verdadeiro, passível de crítica, passível de análise, a não ser que eu esteja falando especificamente um exemplo do fake news. Nós podemos utilizar como uma fonte de crítica, olha tem esse conhecimento disseminado, e aí eu vou provar através de análises, de crítica, para provar que aquele conhecimento é um fake news. Então, ele é uma pesquisa que pode ser desenvolvida para mostrar que estava sendo disseminado esse conhecimento é, mentiroso, falho, que não pode ser usado dentro da academia. E nós temos uma responsabilidade com os nossos... É, professores, com quem irá ler nossos trabalhos, então é muito importante ter responsabilidade e ter esse conhecimento científico. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns sites confiáveis, onde eu posso pesquisar, como que eu vou pesquisar, professor, então, onde, né, tem tanta coisa na internet, eu coloco um tema, lá vai aparecer uma diversidade de dados. Então, eu apresento para vocês... Algumas, alguns sites, os principais, onde vocês devem buscar. Lá vai ter artigos, lá vai ter memora, memorandos, lá vai ter dissertações, teses, TCCs. Então, vai ter é, artigos, resenhas, resumos, reflexões. Tudo isso está lá disponível para vocês, sem precisar pagar nada por isso. É um conhecimento que pode ser... tem os o que, que vocês precisam fazer? Não posso esquecer de falar isso. Citar o autor, quem produziu, o ano, a página, se não tem a página, de onde eu tirei, que dia que eu pesquisei, colocar tudo isso no seu trabalho, citar essas informações, ou seja, fala, é, ou seja falar de onde eu tirei essas informações. Um exemplo é CL, né, a né? Pl a plataforma, ela é uma plataforma muito confiável, que vocês vão encontrar uma diversidade, vou falar, quase todo o conhecimento científico nós temos na Ciel. O portal do periódicos da CAPES, então ali também tem dissertações, teses, pesquisas de várias universidades, praticamente todas as universidades publicam periódicos da CAPES. A biblioteca digital de teses e dissertação da Universidade de São Paulo, o Google Acadêmico, também ele é, apresenta para vocês reflexões, pesquisas. O Eric, né? Então, ele é, um, é ligado à base de dados desenvolvido pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Então, tem textos publicados na língua portuguesa que vocês vão ter acesso. Quem lê inglês também tem pesquisas em várias línguas, francês, espanhol. Então, é um portal importante para vocês terem acesso ao conhecimento. Também nós temos a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, tá aqui o link, vai estar disponível para vocês terem acesso quando precisarem e até para curiosidades, para pesquisar sobre determinados temas. E também a nossa Biblioteca da UFMS, que tem várias informações, TCCs, nós temos lá pesquisas, reflexões, nós temos e-books. Então, tem todo o conhecimento disponível sobre uma diversidade enorme de temas e temáticas que podem ser pesquisados. Então, é importante que vocês busquem essas fontes, esses locais, para o conhecimento acadêmico de vocês. Lembrando sempre, quando eu for fazer um trabalho, que seja um resumo, que seja uma resenha, que seja uma... É, um artigo científico, eu preciso falar de onde eu tirei essas informações, eu preciso citar, eu preciso ser honesto com o meu, com a minha fonte, eu preciso dizer, olha, foi a professora Silvana que escreveu esse texto, foi o cientista tal que pesquisou sobre isso, foi nessa página, nesse artigo, nesse local, seja na internet, seja no livro, de onde vocês tiraram a informação. Então, todo trabalho acadêmico, científico, precisa ter essas informações claras para o leitor. E quando o professor vai analisar o texto de vocês, ele vai ver de onde foi que o meu aluno buscou, que fonte ele utilizou, de onde ele bebeu dessa informação. Tá? Então, é muito importante que vocês sigam essas recomendações. E lembrando sempre, vamos usar o manual da ABNT para organizar os nossos trabalhos. E nas próximas aulas, nós aprenderemos mais um pouco sobre a questão das normas da BNT. Bons estudos para vocês, uma ótima pesquisa e trabalho de campo para todos.